Ta-da. Com um cetro de ferro recompensará os que foram fiéis. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Quando Jesus voltar, em qual lado você vai estar? Em qual lado você vai estar? Uh, em qual lado você vai estar? Na parábola do semeador, Jesus fala que ele é o semeador que veio semear a semente do reino, a palavra do reino. Então se a palavra do reino é a semente que está sendo semeada, é o reino que ele esperará ver em cada um de nós.